Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez. Faz tempo, né, que a gente não se fala. Faz um tempinho. Hoje nós vamos falar de loucuras de bolsominions, mas também de cultura. Porque vocês sabem que a meta desse vlog é a gente sempre enaltecer a cultura. Beleza? Vem comigo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você quiser, claro. Beleza? E deixe seu comentário aí também, que é importante pra nós, pra dar esse engajamento monstro aí. A gente nunca pede, porque eu acho meio... Pedante ficar pedindo para se inscrever, mas enfim, quem não é inscrito puder se inscrever, por enquanto não estão cobrando nada do YouTube, tá bom? Um grande abraço. E pessoal, esse, esse vídeo também está sendo transmitido pela Rumble, se você não é inscrito no meu canal da Rumble, vai lá e se inscreve porque tem conteúdo lá que não tem aqui no YouTube, beleza? A gente tem conteúdo, mano, de literatura, tem aula de literatura lá. Olha só, eu usei dar uma aula de literatura no, na Rumble. Então, entra lá, se inscreve, rumble.com. A gente vai deixar embaixo também hein, uh, o descritivo para você poder entrar lá. Você só deixa seu e-mail, coloca uma senha e você começa a seguir a gente lá, que a gente sempre está pondo conteúdo inédito, beleza? Por último, convidar vocês para tomar um cafezinho para começar o programa. E dizer que eu acabei de pôr um texto também na campanha do Apoia-se. A gente tem um Apoia-se aí do vlog, certo? Coloquei um texto hoje, falando as novidades, as coisas legais. E sempre estou colocando texto lá. Então, se você ainda não tem esses textos, você quer ter um conteúdo também da hora, entra no Apoia-se aí. Tá o um link aqui, doutor? Tá, ou é o aqui? Code. O QR Code. É aqui ou é aqui? aqui? Aqui eu aponto. Aqui, ó. Aqui o QR Code, beleza? Se você puder, tiver dentro das suas condições e tal, quiser dar uma fortalecida, assinar. Eu virei tipo uma Netflix do bagulho, né? Minha, né? Só que com menos conteúdo que a Netflix. Eu acho que com mais qualidade de conteúdo, com menos expansão de conteúdo, certo? Vamos por aí? Pessoal, eu queria dizer que primeiro é assustador o que está acontecendo com esses bagulhos do Bolsominion, né, mano? Eu acho que... Eu nem sei se pode se chamar ainda de Bolsominion isso aí, né? Pode chamar de uma, uma febre de loucura. Não sei se também a gente põe a saúde mental no meio disso, que realmente eu acho que é uma questão de saúde mental mesmo. Né? O cara ir para a porta do, do, do quartel, não só protestar, mas gritar, socorro, me ajudem. É que venderam para o cara um medo ali, uma coisa é, perigosa, inclusive. Né? Os ministros do STF estavam em Nova York agora, o pessoal foi lá, começou a atacar os caras, começou a xingar os caras. Eu tenho muito receio disso degringolar, e agora, em casa, aqui eu estava conversando com a minha esposa, né? E a gente tem relatos de amigos, parentes nossos, que estavam no ônibus e foram, os ônibus foram invadidos por, por esses caras, os bolsominos aí, e, o, e as pessoas tiveram que dizer quem votaram, mano. Até o motorista aí, que é um parente nosso, teve. O pessoal falou: e quem você votou? E quem você votou? E o cara falou: não, não, mano, eu não votei em ninguém. E o cara teve que meter essa para poder, de repente, ali não apanhar dos caras, velho. O cara trabalhando. Entendeu? Então, tem muitas coisas acontecendo aí no paralelo. Muito patrão pressionando o funcionário, certo? Pedindo título, dizendo que vai ver qual é a zona que o cara votou para ver se o voto é de lá. Olha só, nem tem como ver isso. Inclusive, se você trabalha pra alguém, o cara vem com esse papo, você manda ele, ó, o Ferrez mandou você pra puta que o pariu. Certo? Parar de ser safado, falar isso com o funcionário. Mas eles estão fazendo isso pra saber se o funcionário votou ou não. Porque se o funcionário, pressionado, dizer que votou no Lula, os caras mandam embora. Então tá nesse nível aí, né, mano? Então a gente tem muitas situações dessas. E aí a gente ri desses caras, tendo xilique na porta do... Fazendo flexão, a gente ri. Mas em algum momento isso tá perigoso também, mano. A gente tá, tá vivendo aí uma coisa perigosa. E até agora a esquerda não tá se montando grupos pra reagir nada. Mas eu vou dizer pra você, mano. Um cara desse, ele vem ameaçar, ameaçar um parente nosso, alguma coisa? Como que vai fazer? A gente vai fazer uma ciranda e vai comemorar em volta dele? A gente vai tentar chamar ele na ideia e trocar ideia? Será que dá para trocar ideia com as pessoas assim? Então a gente tem que ver aí, mano. É um novo tipo de mal que as redes sociais deixou, certo? Essas fake news tumultualmente desses caras tudo. Juntou um mal caratismo também, né? Que é a favor de, né? de conservadorismo, de. Essas igrejas também que não podem passar batido, viu? Igrejas que apoiaram o Sair Bolsonaro. Igrejas, não vai passar batida ano que vem, não, viu? Não vai passar batida. A gente tá de olho em vocês. Ah, tá a bancada satânica, doutor Cato. Estão organizando a bancada satânica. Até um amigo meu já falou em casa mano, eu acho da hora você questionar a igreja, tudo. Eu tenho medo é quando questiona Deus, mano. É, eu tenho medo. Aí que Deus é foda você mexer com Deus, né, mano? Mas ninguém tá mexendo com Deus, velho. Cada um. Na verdade, os evangélicos que estão apoiando esse cara, que mexem com Deus dos outros. Porque, mano, se você for para as religiões de matriz africanas, elas estão re respeitando todo mundo. Você nunca vai num terreiro para ver um, um terreiro falar mal de uma igreja evangélica, nem, sendo ela ortodoxa, sendo ela neopentecostal, você não vê, todo mundo é aceito num terreiro direitinho, mano. Até na igreja católica você vai lá, você pode ser um bandido, você pode ser o que for, você tá lá, você vai rezar tranquilo. Agora, pô, tem umas igrejas evangélicas aí que estão, mano, na moral, vocês estão tirando, hein, mano. Eu sei também que tem muita gente evangélica que está indo lá por um Deus, que elas estão procurando um Deus vivo, um Deus de oportunidades, né, Para melhorar a sua vida, né, mano? Para poder ter aquela fé e tal. E essas pessoas também, muitas vezes, ficam cerceadas. Eu, inclusive, semana passada, uma menina falou para mim, pô, eu parei de ir na igreja, porque eu não aguentava mais o pastor falar de Bolsonaro. Eu falei isso aqui no outro vlog, né? Mas nem só desses assuntos vive a nossa biosfera, né? Eu queria falar aqui do Milton Nascimento. Né, a gente teve aí a, a saída dele dos palcos, né, Doutor K? Falar nisso, o Doutor K tá com os vídeos pesados no canal dele, pessoal. Eu vou falar pra você, eu tô com medo, tô com medo dele fazer um react um dia de uma música minha, porque o homem tá bravo. Se você querem ver um react de responsa, vai no canal do Doutor K lá, com H no final, e K, né, no começo, porque tá pesado os react do homem, hein? Rapaz, vale a pena, se você quiser saber de cultura no underground, vai lá no canal dele lá. Ele, depois você me dá uma porcentagem do canal aí, mano. É, Caralho, é. você tá... Mão moral, mano. Mão moral, mó ibope. Não vai colar com os neguinhos do shopping, hein? Com os branquinhos do shopping, né? Vai colar com os branquinhos do shopping. Mas então, gente, eu nem sei mais o que eu tava falando. Milton, Milton a a Elaine saiu da sala tumultou minha vida. Levou minha memória junto. O Milton... O Milton... Nascimento. Milton Salles é foda! Caralho do rap, Milton Salles! O Milton Nascimento, ele saiu dos palcos agora com 80 anos de idade, né? ele fez o último show, é... foi uma turnê muito bonita de encerramento, e eu queria falar uma passagem que eu tive com ele, mano, de vez em quando eu publico uma foto que eu tenho com ele, é... essa semana eu vou postar no Instagram de novo uma foto que eu tenho com ele, um momento carinhoso que eu tenho com ele, foi em Minas Gerais, eu fui apresentar o show dele, né? durante um evento, me chamaram para apresentar, olha a resposta. e eu fui... Apresentar o show dele só que antes de apresentar eu tava ali no, no backstage e ele chegou né mano e ele falou assim: Porra, não separaram nada para mim comer né? Ele não falou, porra, ele falou: Não separaram nada para mim comer, você é o responsável por isso? Eu falei, pode ser, eu tenho cara de gordinho mesmo, né? Eu sou gordinho, pode ser. Aí eu falei: O senhor queria comer o que, seu Milton né? Não, senhor não. Eu falei: Então você queria comer o que? Aí ele: Sei lá, uma pizza. <risos> Aí vai lá, eu, rapaz, atrás uma pizza pro Milton Nascimento. Eu nunca contei essa história, né? E aí eu vou lá atrás uma pizza, consigo arrumar no terceiro camarim, que eram outros artistas que iam cantar, já que morei lá em Bal, se não me engano. E eu peguei uma pizza lá de mussarela, duas, duas fatias, claro, né? E levei pro homem. E aí ele sentou assim na minha frente, né, mano, bem reservado. E eu falei: Ó, oh, tá aqui, achei a pizza e tal. Ele, vamos comer. Aí eu, não, não, eu trouxe pra você. Ele, vamos comer. Aí eu peguei a pizza, já não gosto, né? Sentei ali com ele, e a gente comeu a pizza antes do show, e aí eu falei, ó, oh, eu consigo mais duas, né, mano? E ele falou assim, não dá tempo. Aí eu olhei, né, faltava três minutos pro show dele. Aí eu falei, não, mas eu consigo, dá tempo, eles esperam. Ele, não, não, não é certo. E, e foi assim, a última palavra que ele falou pra mim foi, não é certo. Né? E subiu pro palco, eu fui lá e preparei para poder apresentar ele, né, chamei o pessoal com vocês, eu queria uma contagem regressiva tal, e tal, e ficou exemplo, né, mano, ali ele já tinha setenta e poucos anos de idade, né, já era também um, um, um final de ciclo, né, de shows e tal, ele tava bem cansado, dava para ver, mas entrando no horário certinho achando não, não, que não é certo ele comer mais uma fatia de pizza perante o público que estava esperando, sabe? Ninguém esperou um minuto, entrou exatamente às oito da noite. E aí eu queria encerrar, por isso que é uma carreira bonita, é um músico impressionante, e para mim, assim, ter esse momento com ele foi, assim, brilhante, sabe, pessoal? Aqueles momentos catárticos que você fala, rapaz, eu cheguei... A comer uma pizza com o Milton Nascimento, não foi nem apresentado no show, então, levei uma grandão, vamos comer uma pizza, vamos. ele que me chamou hein? ele que me convidou, né pra pizza, e esse evento foi muito bonito, depois a gente teve várias atrações lá, monstruosas também, no mesmo nível é... ou parecido aí com o nível dele também, só teve gente pesada aquele dia, outro dia eu conto o resto das histórias mas esse momento com o Milton Nascimento foi pesado, e depois eu levei ainda no camarim, né, alguns caras pra tirar foto com ele, porque os caras falaram, meu mano me apresenta lá pro Milton, eu falei, pô, acabei de conhecer seu o cara, vou te apresentar para o cara, mas eu bati no caminho e falei, o Milton, tem como você tirar foto com meus amigos? É claro, e aí os caras entrou, ele tirou foto de todo mundo, todo mundo, até ficaram no camarim com ele lá, tá, é, sabe, bebendo cerveja e tudo, então eu queria deixar que essa é, é uma carreira impressionante, Milton Nascimento, vida longa sua música, que ela continue brilhando muito, que as pessoas que não conheçam, que vão enaltecer a sua arte, tá, porque as pessoas precisam conhecer talentos e gente de respeito que nem você, beleza? Eu acho que é isso aí, pessoal. Mais uma vez, a todo mundo aí que tá engajado no canal para crescer, muito obrigado. A gente tava esperando a placa chegar aí. Doutor tocar mudou o endereço aí de lá de casa para chegar a placa? Eu tô ansioso aí para chegar essa placa, aí para me dividir com vocês nesse momento, né? E eu tô falando para Rumble. Faz uma placa aí, Rumble, para nós. Faz uma medalha, quem sabe, né? A gente ganha uma medalha, né? Então me sigam a gente lá na Rumble também e eu também estou no Instagram, beleza? Eu acho que é por aí. Viva a MPB, viva a música nacional, viva a música de protesto, sabe? E é uma semana que a gente tem que comemorar a arte e ano que vem vai ser pesado para quem ficou na nossa reta, beleza? Tamo junto, pessoal.